Bom dia! <risos> Tudo bem com vocês? Uh, meu nome é Emerson Paranaguá E você está assistindo mais um dia do vlog Do, do vlog <risos> O vlog do Detox Tudo bem? Ontem, eu, hoje eu acordei com um sentimento de Tô perdido nos dias que eu estou fazendo o Detox Eu acabei de contar e eu já esqueci 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Hoje Hoje é o 12 dia. Ó, vamos fazer uma assim. Hoje é o 12º dia do vlog do detox. É bom dia então, né? Eu tô bem perdido com relação que dia estou, quando é e como faz já que eu não postei na, na, no sábado, né, foi ontem, e hoje então eu tô meio assim, hum, perdido, mas tudo bem. Hoje é o 12º dia, estamos iniciando, então significa que, se é o 12º dia, a gente tá entrando na terceira receita, ou seja, já passamos uma, duas, três, quatro vezes por essa receita, Finalizando, no caso, e é isso. Outra coisa que eu queria comentar. Há um tempo atrás, no passadito, ano pass... 2018, eu comecei a fazer o uso de minoxidil e de finasterida. Aqui na Polônia eles chamam de Andrastotin, talvez seja só a marca, e a finasterida, é o minoxidil é o spray. Voltei a usar, sabe? E vamos ver o que vai dar. Eu tô bem aqui, tô tendo muita entrada na minha cabeça, certo? Tô tendo muita... Aqui nem tanto, mas aqui sim. Mas isso eu acho que porque cortam o meu cabelo aqui diferente. Eu não sei aonde tem o um redemoinho na minha cabeça e tudo mais, ou sei lá, aqui. Mas eu tenho... Meu cabeleireiro sempre cortou meu cabelo certinho. Aí eu vim pra cá quando eu fui pra Curitiba, eu já tinha problemas de encontrar pessoas pra cortar meu cabelo da forma que ele cortava, porque eu sempre cortei com ele desde os dois anos Adenilson, saudades <risos> então é, eu agora eu tenho cortado com pessoas diferentes, então eles geralmente tiram o que não é pra tirar, que eu não sei o que é o nome certo? então assim aqui atrás não vou, não vou Ainda eu não vou mostrar meu cabelo, porque eu tenho um pouco de... Não. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Insegurança pra quê? Eu tô bem careca aqui na parte de cima, certo? Isso não me... É... Me incomoda um pouco, assim, sabe? Eu não me sinto bonito, mas é uma coisa boba, né? Porque... Não faz sentido eu não me sentir bonito por conta de uma coisa que eu não tô vendo um cabelo. Realmente isso me gera uma insegurança... Sem ver, é uma insegurança que não existe, mas eu sei que ela tá ali, tipo, ela, ela existe, mas eu não consigo controlar, tipo, o que tem aqui atrás das minhas costas. Se eu tiver um, uma marca ali, de caneta, e se eu andar uma semana com essa marca, claro que não, que eu vou tomar um banho, <risos> mas eu não vou ver, então não sei porque isso me dá insegurança, mas dá, é uma estética que eu não gostaria. Mas eu não tô muito preocupado com essa parte aqui, claro que eu tô passando o produto aqui, mas eu tô mais preocupado com essa parte aqui, porque ele tá ficando bem ralinho o cabelo, então eu vou tentar ajudar o minoxidil, ele dar uma engrossada no fio do cabelo, e, e é isso. E o outro eu acho que ele auxilia. Então, pela manhã é um spray, são 12 sprays, porque eu fiz... Num negocinho assim, então eu coloquei numa embalagem de 15 ml. E aí eu contei a quantidade de sprays que é necessário para dar 1 ml. Então por dia você tem que aplicar 1 ml do produto no, nas regiões e fazer uma massagem. Ó, então a roupa tá secando, tá aqui ó. Eu coloquei aqui, então 1 ml do produto. Pode acontecer que eu vou aplicar mais. E o engraçado é que quando você passa, ele dá uma textura no seu cabelo, certo? Então, ó, tá vendo que aqui eu tô ficando mais carani? E aqui ele já deu uma dispersada aqui. Então, vou começar a arrastar eles assim pra puxar pro crescimento, né? Jogar o cabelo mais pra trás, assim. Que parece que eu fico com cabeção também. E, e é isso, gata É o que temos pra, pra ir Tem a opção de fazer o implante capilar Mas o pessoal daqui Eu tenho um amigo que tá pensando em fazer Ele tá pensando em fazer na Turquia Só que são 3 mil euros mais a viagem pra Turquia Então assim, viagem é ok Você paga a viagem mas 3 mil euros não é 50 reais. A gente não ganha em euro aqui na Polônia, a gente ganha em złot. Então, o złot é muito parecido com o real. Então, se você for converter o euro, dá uns 10 mil reais, 10 mil złot, 15 mil złot. Então, é caro, não é um procedimento barato. Mas, enfim, isso é plano para outros mundos, não tô com grana pra fazer isso não quero fazer isso eu, eu me arrependi de não ter raspado o cabelo durante a pandemia porque eu sempre quis me ver careca, só que o problema é que eu não me acho esteticamente bonito ter uma cabeça careca com um rosto muito redondo e aí apareceu uma lua e enfim sei lá, todos esses estigmas criados que a gente... Observe. Oh, isso aqui tá molhado que a gente tem e não é tão fácil de remover terminei ontem as minhas caixas daqui, essas aqui são vazias aí aqui tem maquiagem e aí aqui é tudo que tem na coisa e aí igual eu falei são caixas pequenas que eu realmente consegui para colocar coisas pequenas essa aqui é grande, mas ela tá é, já tá ficando pesada e ali tem os cabos, outras tecnologias. Isso aqui eu vou dar pra uma amiga. Isso aqui também. Isso aqui, presente da minha mãe que eu comprei. Várias uh, coisas, tem que mandar pra ela. Mas eu acho que eu vou levar quando eu for pro Brasil. Aqui, aquelas coisas que estão ali, vão passar pra cá pra dar pra minha amiga. E aí aqui só tem umas coisas de uso diário, sabe? Tipo, moeda eu não uso tanto mais espátula, essas coisinhas assim, eu tô usando pra fazer alguma coisa, fazer alguma coisa, e moeda, tem que guardar na caixinha da moeda, tá? O cabo, uma oxetona ali, caso eu precise passar alguma coisa na unha, uh, aqui, eu ia fazer uma make, não fiz, e é isso, então a sala make tá quase completa, ali já estão todos os meus equipamentos de câmera e tal, então a sala que tá completa, e aí, eu acho que hoje, não sei se eu descanso hoje, mas hoje eu tava pensando em pegar o aspirador de pó. Eu tenho uma sacola daquelas a vácuo. E eu vou colocar os casacos mais fortes, vou chupar eles assim. E vamos ver. Então tá bom, chega de falar, vamos agir. Estamos fazendo uma conferência aqui ó, de almoço. Minha salada tá pronta. O que você tá comendo aí, não é? Diga o que você tá comendo. Qual que é o seu almoço de hoje? O almoço de hoje é churrasco, brisa, hum. carinho, panzinho. Aqui tem uma salada de.. Aí salada de cenoura. E aí um pedaço de polenta Ai, polenta Tá muito bom Tá, imagina Então tá, eu vou almoçar agora aqui Até mais, tchau A couve da gata E aí tem um gatinho aqui Outra couve, então várias couves Eu deveria ter comprado de 3 litros Lembra que a gente foi no mercado? Então couve, couve, couve Espinafre e esse bafo aqui Então eu preciso fazer esse, esse E o espinafre talvez o brócolo, mas tá legal né, tá bem legal e é isso. Ah, quando eu como alguma coisa eu coloco num saquinho assim ó, porque na no outro dia eu vou ter a outra metade para usar ou tipo hoje à noite, então hoje à noite vai ser o que a metade do negócio do do, do do avocado e um monte de outras coisas. Então, tipo, eu tenho guardado as coisas certinho na, nas embalagens, eu comprei esse, essa coisinha aqui, ó. Que paguei 5 watts, então consigo manter as embalagens. Aí ali eu congelei batata, então é minha, meu carboidrato pra hoje à noite. E como que eu faço a batata? Eu corto assim, bem. Eu tento cortar mais fininho, mas não consigo. Aí eu deixo, tipo, 25 minutos na air fryer. É, com sal E aí ele fica bem gostoso Então é bom Mas essa batata logo logo vai parar de acontecer na minha vida Porque não posso ficar comendo Então vamos preparar agora junto Oi, de novo é... Último suco da noite aqui Batatinha ali esquentando Vou mostrar para vocês Isso que eu fiz eu fiz o primeiro dia duas vezes, então o café da manhã, então eu coloquei todos os produtinhos aqui e o potinho. Talvez eu já tenha mostrado isso, mas eu não sei. E a noite, porque não dá pra congelar uma salada, né, porque aí não ficaria fresh. Então eu fiz dois no primeiro dia, amanhã eu faço dois no segundo dia, e no outro dia eu faço dois no terceiro dia. E aí a próxima rodada eu já tenho tudo prontinho, só colocar. Então tá bom, pessoal, acho que é isso. Hoje... Por hoje, só acompanhar o meu dia básico mesmo. Não tem muita coisa pra fazer, né? <risos> Fique com o alá, um beijão.